Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa querida Saga Minecraft. E hoje eu passei uns dois vídeos sem gravar a saga por motivos. Eu tenho construções novas e três, no caso três construções novas. E também algumas mudanças, beleza? E se você lembra do último episódio? Se você não assistiu o último episódio, vale assistir. Teve 32 minutos, mas eu vou dizer que no finalzinho, no finalzinho eu encontrei a querida namorada, da, a querida a tão esperada namorada do nosso querido Martin. Eu pensei que eu ia encontrar ela só mais pra frente Tipo lá pro episódio 20 e tal Nem sei se vai chegar no episódio 20 Mas se você quer que essa saga chegue a ter mais de 200 episódios Você vai converter um inscrito aqui pro canal Vai chamar ele, chama seu pai, sua mãe, seu irmão Sua prima, seu primo, seu papagaio, seu gato, seu cachorro Cria uma conta pra eles aqui no YouTube É bem rápido e fácil, muito eu consigo fazer em um minuto e meio, né? E aí você clica no botão de inscreva-se, clica no sininho e também clica em todas as notificações para você receber todos os vídeos aqui do canal. Então vamos lá que eu tenho novidades para contar pra vocês. E também já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal, como eu já falei. E também me segue nas redes sociais que tá aparecendo aqui embaixo. E outra coisa também. Se você quer receber conteúdos exclusivos aqui do canal, você vai baixar o Sparkle e lá dentro você vai pesquisar por BioOffice Members, a comunidade de membros aqui do canal, onde você vai receber conteúdos exclusivos era mais ou menos Eu não sei quando é que eu vou postar vídeo, não, tal, tal Então vamos lá Vamos lá, deixa eu só trocar aqui pra câmera Enquanto isso você vai deixando seu like eu tô pedindo demais É porque nós chegamos a 600 inscritos E eu quero chegar logo a 800 pra, tipo Ah, outra coisa, também Chama seus amigos, né, de novo, né é Porque se chegarmos a mil inscritos, vai ter uma surpresa onde... Você vai, vocês vão descobrir que quando chegar a mil inscritos, vocês vão ver o que eu vou deixar pra vocês. Então vamos lá, as três novas construções estão na frente desta porta. Então vamos lá. 3, 2, 1... Tantã. Isso mais que você viu, né? Porque se você não viu, você é cego, mas tá bom. Vamos lá, eu transferi o nosso cavalo. Olha um burro. Nossa, coitado. Depois eu pego um, um pra mim. Ó, eu transferi o nosso cavalo pra aqui, né? O Atlas. Construí alguns postes ali. O tumbou do Clodosvaldo. Eu destruí a casa do Clodosvaldo também. Construí esse poço aqui. E ali. Ali não vai ser exatamente o foco desse episódio, mas antes da gente ir na aventura, vamos fazer isso, né? Sobre... Essa daqui é a nova casa do nosso... A casa do nosso novo vizinho Ó, ficou bonitinha Ah, lembrando, inspirada na The Mythical Society Nosso querido melhor construtor aqui Né? No caso eu construí Por isso que levou, sei lá, quantas horas para construir tudo isso Então vamos lá, tá travando porque Meu mundo está com mais de 10 megabytes Meu Deus, vamos entrar Bom, aqui vai ser a casa do nosso querido Novo amigo, nosso querido novo vizinho Fecha a porta, né? Ó, eu tô com medo De ele não, dele não conseguir dormir por causa disso daqui, ó. Ó, ele, eu não sei se ele vai conseguir subir as escadas. Ele é meio burro, né? Mas, a aldeão é burro. Mas tá bom. Ó, aqui vai ser o quarto dele. Quartinho pequeno, né? Mas. Pô, a casa é pequena já. A casa é pequena. Eu não tive tempo pra construir uma casa maior. Pelo amor de Deus. Então, não, eu não quero subir. Eu não quero subir. Uma mesinha aqui pra ele comer. Então, bora lá. Eu tenho que mostrar mais outras construções fogueiras aqui pra ele trabalhar, né? Porque tem que trabalhar, não, não pode ser um palé de falar outra coisa, deixa eu falar Ó, aqui, aqui eu Só coloquei essas coisas porque aqui é a nossa mina E tipo, o Clodo Osvaldo Ele tava só descendo aqui Então eu tinha que ficar buscando ele lá Então, era meio chato, né Ah, eu trouxe a querida Namorada do Martim Ela tá aqui, ou é o martin Não, essa aqui é, nossa Nossa, que isso, ô oh bug o rabo tá caindo Nossa, que pesado Aqui é o Martim Martim Ó, do Martin o rabo dele também tá caindo Oi Martim, você vai na aventura hoje comigo, beleza? Então fica aí até o final do episódio que vai ter aventura, beleza? Aqui, isso daqui é uma igreja Isso mesmo se eu vi, é uma igreja Tem toda a estrutura É, eu não lembro o nome do canal Mas eu vou deixar o link do canal aí também Na descrição Essa é a igreja, eu não achei que o chão combinou tanto não mas o chão do cara lá era vermelho. Mas como eu não tinha como fazer lã vermelha. Se bem que devia, ovelha, devia ter ovelha vermelha. Devia ser outra rara. É, então é isso, né? Eu peguei esse negócio lá na vila também. Ah, tem um detalhe. Lá, aqui, lá pra cima tem um sino. Que eu também fui buscar na vila. Porque tudo eu tiro lá da vila. Não roubem, crianças. Ó, se você... Ó, ai, deixa eu sair. Ó, lá em cima tem um sino. Ah, coisinha bonitinha, ficou lindo. Ficou lindo. E aqui é uma coisa simples. Também é inspirada no The ficou sócio. Porque ele é um cara que, tipo, mano, você sabe, né? O cara constrói demais. Você já viu o tanto de tutorial que tem dele? E esse poste, fui eu mesmo que inventei. Só peguei qualquer coisa e coloquei. E olha, velho, ficou lindo, nosso querido Mo. Ainda vai ter mais coisa. Vai ter mais coisa. Mas primeiro, antes de começar a nossa aventura, vamos buscar o nosso vizinho. Isso mesmo, você ouviu. Vamos buscar o nosso querido vizinho. Oi, Godinho. Faz tempo que eu não me mostro aqui no canal, né, Godinho? Faz tempo, né, que eu não falo com você, né, Godinho? É porque ele fica protegendo a casa, então não tem muito tempo pra mim, entendeu? Ou eu que não tenho muito tempo pra ele. Não, não é assim, não. Não. Não. E lembrando, fica até o final do episódio também. Vamos numa aventura, sim. E vamos batizar a nossa querida... Nossa, a namorada... Nossa, não. A namorada do Martin A namorada do Martin mano, eu tô muito feliz. Será que ela vai autorizar ele comigo? Será que eu tenho nem tag? Tenho ufa? Eu tenho barco, pelo menos? Eu tenho um barco. Só um? Deixa eu ver, deixa eu ver. E eu não tenho barco. Eu sou uma capivara marinha. Deixa eu pegar madeira, madeira. Ah, eu não tenho madeira. Eu estou de parabéns por não conseguir madeira. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, Gabriel. Ah, eu gastei toda a madeira. É, isso mesmo que viu. Eu gastei toda a madeira e eu não tenho barco. Eu sou uma mula. Oi, Godinho. Tchau, Godinho. Eu preciso de madeira, madeira, madeira, madeira, madeira, madeira, madeira. madeira. Eu tô com machado? Tenho, tenho machado. Bora pegar madeira. Vamos pegar madeira. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos pegar a madeira dessas árvores aqui Porque Eu não peguei dessa que era só para enfeitar o nosso Jardim, mas eu vou ter que pegar de qualquer forma Eu vou ter que pegar O oh, machadinho Rápido, mas eu queria um de diamante Mas não tenho um diamante suficiente Pronto Eu não vou descer mais lá embaixo para pegar o table Não, nem a pau Mas nem a pau Eu preciso de chique também Eu vou precisar para fazer a pá. Isso, muito bom, garoto Tá, beleza eu vou precisar de uma pá Uma pá Tá aqui, barco Pronto Muito obrigado, muito obrigado Ah, galera Eu descobri que o campo que eu nasci, ó Com esses girassóis, é um campo raro Então eu sou raro Não, eu não, o campo Meu Deus do céu Olha, faz tempo que a gente não visita Gertrude ah, Olha é aquele cavalo eu quero ele pra mim, só que eu não tenho cela. Eu quero você pra mim. Eu quero você pra mim. Não, não, não. Não, eu não tenho cela. O Atlas é o nosso verdadeiro... Na verdade, todo é o nosso verdadeiro bicho. Não, tá bom. Vamos lá, eu tô precisando de várias coisas. Ah, outra coisa. Eu coloquei o portal aqui Eu tentei. Isso aqui não foi esperar nada, além Isso aqui tá horrível. Eu concordo, tenho certeza. Tá horrível. Eu tenho certeza que você tá... Você tá dizendo aí em casa que tá horrível, Gabriel. Eu tenho certeza que você já ia comentar aí que tava horrível. Eu sei, tá horrível. Não matei nada não. Bora, Martim. Você vai comigo, Martim. Eu, eu vou... Eu vou deixar um espaço livre que eu tô com... Vamos. Vamos lá. Bora, Martim. Martim. Sua esposa deixou. Se ela deixou, aí ela deixou. Verifica se tá gravando, Gabriel. Porque senão para de gravar. Vamos lá, vamos pra aquela vila, porque eu tô só pegando vila dentro daquela vila Coitado, meu Deus do céu Vamos, lá, Martim, tá me seguindo? Isso, muito bom, bora Simbora, Martim, faz tempo que eu não ando com você É se bem que na última aventura eu não fui com ele, né? Então faz tempo que eu não ando com ele Olha, mais girassóis Campos de girassóis é raro Eu nasci aqui, que ótimo Bora pegar, ai, olha o buraco Não se lembra do furaco não, Gabriel Vamos, vamos, vamos, vamos Eu tenho que lembrar de onde é que eu saí Porque, meu querido Aí, aliás, vai ter um corte aí sim Vocês você para de reclamar que tá tendo corte É porque demora demais, mano Demora, leva uns 30 minutos Só pra me levar Olha o cavalo lindo, olha o cavalo lindo Continua no assunto, só pra me levar o villager Cadê o villager? Meu Deus do céu Olha! Ah, lembrei. Eu entrei isso para vocês. É, eu vim buscar essas ovelhas para elas serem as donas da nossa oh, igreja. Isso mesmo. Cadê os villagers dessa, dessa, dessa, dessa villa? Cadê eles? Meu Pai Eterno, tá tudo sumido. Bom galera, eu vou cortar aqui, né? Porque eu, quando cortar, eu já vou estar tá em casa com um o villager. Então é isso, né? Então vai deixando seu like enquanto esse corte Olha, achei o villager Achei o villager, vai ser você Vem, entra no barco Isso, muito bom, querido Muito... Ih. Eita, que não vai dar certo Não, pro outro lado, pro outro lado Bom, galera, eu vou... Bom, meu Deus, tô caguejando muito Bom, galera, eu vou cortar aqui E quando cortar eu já vou estar em casa, beleza? Então, já volto Pronto, galera. Pronto, galera. Pronto, galera. Voltei. E eu trouxe ele. Ele ganhou profissão no meio do caminho. Eu fiquei com raiva. Sério, porque ele fica ganhando profissão? É horrível. O que é que você só ganha profissão, querido? Aqui na minha casa. Não, peraí. Deixa eu só trocar de câmera. Por favor. Porque senão fica muito ruim assim. E por que, que eu tô com a bota de ouro aqui? Vai acabar muito a bota de ouro. É só quando eu for pro Nether, Gabriel. Só quando tu for pro Nether. Deixa eu ver como é que tá minha bota de ouro. Tá travando. Ah, Minecraft. Vai te saber. Deixa eu ver como é que tá minha bota de ouro. Não tá tão acabada, mas tá bom. Ih, eu tô com fome. Será que o Martim também tá com fome? Martin, vem cá, vem comer. Martim. Deixa eu comer primeiro. Melhora muito a vida. Muito. Recupera muita life. Bom, então, galera. Já. Martinho? Susto, Martinho. Eu pensei que tu tinha ficado lá. Eu teria que voltar. Senta, Martim. No chão, Martinho. Pelo amor de Deus. Não entenda errado, Martinho. Olha, lhamas. O que, que esse cara tá vendendo? Tá vendendo alguma coisa boa, querido? Eu queria essas lhamas pra mim, mas se eu matar ele... Deixa eu falar de uma maneira suave. Se eu... Eu não tenho como... Melhorar isso se eu, se eu matar ele As demas vão ficar cuspindo em mim Caramba, cara Tem gelo? Por três, mas era nem a pau Mas nem a pau Pronto, agora eu quero que ele Fique dentro da casa dele Se ele conseguir, né Mas é meio, vai ser meio difícil Mas tá bom, é pra lá, querido Olha, querido, não me haja problemas Por favor Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Isso, vai, vai, vai abre a porta Não vai passar, tenho certeza que não vai passar Mas eu quero, olha Eu tô com muito medo Eu quero que tu vá Querido, tu vai, hein Olha, eu tô com medo Ufa, vai Vai, entra Essa é a tua nova casa Vai, meu querido, entra Entra Entra, vai conhecer tua casa. Vai, entra. Entra. En, é pra entrar. Entra. Entra. Vai, isso. Muito bom, garoto. Vai. Vai, isso. Vai conhecer tua casa nova. Fica aí. Não sai daí. O que será que ainda tá parado? Meu querido, vai trabalhar. Pelo amor de Deus, vai trabalhar. O que, que tu vende? Papel. Eu não tenho papel. Que mapa é esse? Que mapa é esse? Agora eu tô curioso. Diga aí nos comentários que mapa é aquele. Vai que é aqueles mapas do tesouro, né? Então, agora, galera, chegou o momento. Vamos sair em uma aventura com o Atlas. Onde fazia tempo que eu não saía com ele. Oi, Atlas, tudo bom, querido? Muito bom. Muito bom. E agora eu vou sair de... Sei lá, eu vou só sair com ele. Martim! Martim! Olha uma ovelha preta. Eu te pego agora não, depois eu te pego. Bora, Martim. Tu vai comigo. Pra qual direção? Beleza. Vamos seguir reto por aqui. Porque eu não conheço nenhum lugar. Na verdade, eu já fui explorar vários lugares. Caverna, cuidado com o furaco. Cuidado pra não parar de gravar, né, Gabriel? Pelo amor de Deus. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, cuidado, cuidado, Atlas. Cuidado, meu querido. Muito, toma muito cuidado, beleza? Vamos seguir em linha reta. Eu vou deixando, espalhando os blocos pra, tipo, eu lembrar de onde é que eu passei, né? Mano, esse negócio tá fazendo zoada. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Pronto. Tava fazendo muita zoada no vídeo. Então vamos lá, vai espalhando no bloco, Gabriel. Ovelhas! Muitas ovelhas! Ah não, eu voltei floresta, mano. O Atlas fica enganchando nas plantas. Ah não, não, não. Não, por quê? Sério, me diz, por quê? Você pula, pula três blocos. Ai! Quem me bateu? O que, que aconteceu? Diga nos comentários o que aconteceu afinal. Eu tava tomando dano. Mas por quê? E por que eu? Não, sério, eu queria saber por quê. Olha, dessas... Só pode ser sacanagem. Não mentira que eu voltei. Ó, pelo menos ele saiu de casa. Só pode ser sacanagem que eu voltei. Mano, eu sou um magno Meu pai eterno, Gabriel. Pelo amor de Deus. Tu voltou pro mesmo lugar. Mano, eu sou um macho. Ai. Caiu, Atlas. Simbora, Atlas. Pra frente. O pior que eu nem percebi. Ah, não. Tá ficando de noite. Ó, oh, espalhei bloco. Ó, oh, é por aqui que tem uma montanha. Bora, meu querido. Vai esperando o bloco, que eu não sei o que falar. Enquanto isso, você vai escrevendo no canal, deixando seu like, ativando o sininho pra receber todos os do canal. Vamos lá, vai explorando o bloco, não importa... Ah, não, tá de noite, tá de noite... Não, não, não, não, não... Não, não, não, não, não agora, não. Ah, não, não trouxe correia. Nada, não. Fiquem aí. Martim, protege ele, Martim. Ai, aleluia. Mano, eu tô suando, velho. E o pior que se eu ligar o ventilador, o microfone não vai pegar. Continua aí hein Não sai do episódio não Que eu vou batizar a querida esposa do Martinho No final do episódio, beleza? Mas eu tenho certeza que vai parar de gravar agora Não foi agora Mas quase parou de gravar Quase Então vamos lá, deixa eu quebrar minha cama Cadê meu machado? Imagina, eu perdi o machado, não achei o machado Meu Deus do céu Eu acho que essa quarentena Essa quarentena, essa quarentena tá mexendo comigo, velho Que isso? Ô Atlas, eu vi, hein? Não é porque eu tava quebrando minha cama que eu não vi não. Eu vi você empurrando o Martin, por que, que você tá empurrando o Martin, hein? Deixa eu levantar minha cabeça, Minecraft. E começou a chover. Que isso? Ah! Ah! Oh. Ah, oh, é o um bebê. É um bebê cachorro. É o um bebê cachorro. É um bebê. É um baby cachorro. É um é um cachorro. É um bebê dog. Mano do Céu, velho. Ah. Cadê o Atlas, hein? Atlas? Olha uma coisa linda. Oh. Se preocupa não, tá bom? Martin, você também é lindo. É meu bebê também. Tá, Vamos lá, pra onde é que a gente vai? Vamos pra lá. Eu tenho que lembrar, né? Pro... Ah, como eu odeio... Não, eu ia dizer que eu odeio planta, mas... É no Minecraft, na vida real eu amo planta Não quero que eu a Mata Atlântica, não Destrua a Mata Atlântica, eu tô de parabéns Quer ver que eu vou voltar pro mesmo lugar? Eu, eu tenho certeza, querida Como é que eu faço pra passar? Deixa eu passar aqui Você é tão gorda assim? Pelo amor de Deus Você é tão gorda assim, Atlas? Vai emagrecer, Atlas Vai espalhando isso daqui também, Gabriel ah, espalhando, porque você não pode se perder, Gabriel Enquanto isso, você vai deixando Seu like, se inscrevendo no canal Ativando o sininho pra receber todos os vídeos o canal Aí, ah, pra você que fica se perguntando Ah, onde é que o Gabriel, o Gabriel usa criativo Na série dele eu não uso, não Você tá vendo o tanto de árvore que tem aqui? Ai, ah, quer ver que depois... Não, eu jurava que depois daqui Ia ser minha casa, tá ligado? Ah, não, mano Como eu dei chuva, velho <risos> Lamas mas Eu trouxe coleira? Não, eu sou a mula. Ai, meu pai eterno. Depois eu vou buscar vocês, beleza? Ai, meu pai eterno, eu sou a capivara marinha. Ai, ai, ai. Beleza, o que é que tem demais por aqui? Não tem mais nada por aqui. Só isso? Caramba, um lugar totalmente vazio. Buraco, olha o furaco. Olha o que a erosão fez com isso aqui, velho Meu Deus do céu Vai espalhando bloco Travou de novo Pela terceira vez Quase parou de gravar Ai Simbora, Gabriel Vai espalhando bloco Deixa eu ver se tem mais bloco Que ótimo Eu tenho mais uns 128 blocos Eu acho que é 128 Tô bom em matemática, não sei Vai, pula eu esse cavalinho o atlas ele pula até alto não é mas alto isso mesmo ele pula alto vai espalhando Gabriel vai espalhando vai que você se perde da última você se lembra quando eu, no último episódio quando eu encontrei aí na do Martin aliás o Martin tá me seguindo tá aqui ó e eu levei se olha o buraco olha o furaco olha Gabriel está de parabéns é, eu levei aí, ai, mano, como é que ele não morreu? Mano, do meu susto, velho. Aí, vocês sabem quanto tempo eu levei pra chegar em casa? Eu levei, dentre aí, umas um, uma meia hora. Não vou exagerar tanto, de duas horas brincadeira. Eu levei aí em torno de meia hora. Meia hora. Mano, eu levei muito tempo Mas muito tempo, velho Então, vamos lá Já vai deixando seu like, inscrevendo no canal, ativando o sininho Pra receber todos os vídeos que final eu vou, eu vou pedir, eu vou pedir Eu quero chegar a mil e revelar logo essa surpresa Eu não aguento mais só essa surpresa só pra... Surpresa, isso mesmo Não, sério, essa quarentena, como eu já disse Essa quarentena tá mexendo comigo, velho Eu não consigo mais falar nada Não, não, não, Atlas Atlas Atlas pelo amor de Deus, Atlas. E começou a falar um negócio, chutinho de ligado. Pelo amor de Deus. Atlas, você quer me matar afogado, Atlas? Ai, o negócio virou de cabeça pra baixo. Meu pai eterno, o negócio travou tudo. Meu pai eterno. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer afogado. Respira. Respira, Gabriel. Atlas, pelo amor de Deus, Atlas. Coopera, Atlas. Pelo amor de Deus, Atlas, vem, Atlas. Gon garoto, gon garoto, isso mesmo Tá de te parabéns teu português, Gabriel Português, tô parecendo gaúcho Nesses dias eu venho parecendo gaúcho, né? Eu tô parecendo gaúcho Desculpa aí quem é do lado, quem é gaúcho Mas desculpa, mas eu tô parecendo gaúcho Ai, ai, não, ai, não, velho Quer saber? Eu sei que eu não trouxe co... Você entra no barco? É Atlas, você entra, Cê entra no barco Atlas, você entrou, você entra no barco Atlas. Eu consigo andar, Hã? eu consigo você andar. Pode... Não, eu preciso ver isso, mano. Mano, como é que o Minecraft permite? Como é que a física permite isto, mano? Meu Deus do céu, velho Não, sério Eu não consigo imaginar um nome Pra esse episódio Porque é só eu me aventurando E segue, segue, segue Vamos lá Coloca em vídeo Viriu Olha, mano Mano, como é que eu consigo Fazer isso, bro? Então vamos Vamos, Martim Você vai me seguir porque você consegue me seguir, né, Martin? Pelo amor de Deus. Me coopera, pelo menos, Martin. Eu odeio o, seu, o Minecraft Pocket Edition por isso. Porque eu tenho que ficar... Ai, ai! ai que isso? Sai daí! Sai! Martin, você vai me seguir, hein? Vai! Eita! Meu Deus do céu. O Minecraft Pocket Edition que é isso? Martin, você está me seguindo, Martin? quem olha um afogado ali Martin me segue, Martin. Martin, pelo amor de Deus, me segue, Martin. É, pelo visto não vai dar muito certo isso não, galera Eu vou ter que sair do... Não, não, eu vou morrer afogado Eu vou morrer afogado Ai, meu Pai Eterno É tanto subir o asno Eu vou morrer afogado, mano Eu tô morrendo ah, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Não, aí é sacanagem, aí é sacanagem. Aí só pode ser brincadeira, vocês estão brincando com a minha cara. Só pode ser brincadeira. Ó, tu sai daqui, hein? Sai daqui! Sai! Olha o Atlas. Meu pai é eterno. Alguém avisa pro Atlas que ele tá em perigo. Alguém avisa aí pra ele. Ô, Atlas, tu tá em perigo. Meu pai é eterno, o episódio já tá com mais de 20 minutos. Meu Deus do céu. Martim, vem, Martim, Tu vem comigo, Martin. Martim, vem. Não, eu não quero morrer pra um afogado, mano. Pelo amor de Deus. Ai, cadê o afogado? Aê! Não queria brigar. Aí morreu. Dropou um ouro. Que se, é esse cara? O cara é rico. O cara morreu rico. Mano, eu gostei desse afogado. Não porque ele tentou me matar, mas porque ele foi e ele me deu ouro, né? Ele pelo menos deu uma herança pra mim, né? Eu herdei ele. o que eu tô falando mais. Deixa eu dormir. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei mais o que eu tô falando, falando, falando. Meu Pai Eterno. Bom, galera, eu tô pensando em terminar o episódio por aqui. Por um motivo. O primeiro, o episódio já tá muito longo e tá passando caminhão aqui. Ai, meu Pai Eterno, eu já volto pra esse caminhão passar. Ai! Ah! Galera, esse foi o episódio, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos aqui no canal. E lembrando, se você quer que a gente que eu dei que eu dê essa notícia, quando chegar aos 800 eu vou dar a notícia, mas se chegar a mil, eu vou entregar a surpresa Na verdade eu vou falar o que é a surpresa em 800 mas em mil eu vou dar a surpresa, ou seja, vocês vão descobrir o que é e ainda vão ganhar a surpresa Então chama seus amigos, chama seu pai, sua mãe, seu irmão, seu, seu outro irmão, seu, sua irmã, seu papacaio, seu gato, seu cachorro, sua cobra Não, se você tem uma cobra, desculpa, mas eu não te apoio, quer dizer, eu te respeito, mas não te apoio Beleza, então esse foi o vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos do canal. E se você quer jogar comigo, Minecraft inclusive, e entrar no meu mundo, baixa o Discord e você clica no link na descrição e já vai entrar direto no Discord depois que você tiver baixado. E vai entrar no Bial Alves Servidor, ou é só Bial Servidor. tinha esquecido, eu depois lembro. Tá aí nos, nos comentários. Tá aí na descrição. É só você clicar no título e já vai aparecer a descrição. Então. Até o próximo vídeo. Segue nos redes sociais também, tá aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Valeu!